Muitos cursos assim, tipo, ah, saiba como conquistar um homem em não sei quantos dias, dias saiba como fazer a mulher não sei o que na cama. Ai, gente, eu acho... Não, não tem fórmula para um fórmula. ser humano, né? Não a gente é fórmula. meio complexo, né? A forma com que a gente Bem complexo. decide as coisas. E outra coisa, né? a preguiça dessa coisa de joguinho, né? Ai, ah. não primeira vez, porque senão... Nossa. Não sei o quê, ele vai pensar que eu sou isso e aquilo. Ou eu vou... Sei lá, parece que a pessoa fica contando. Não, três encontros sem acontecer nada. No quarto encontro, eu vou fazer tal coisa. Quando é pra ser, é. <risos> e vai lá e transa e vê que é uma merda e não querem nunca é. se falar mais depois. Aí perdeu três... Três fucking meses. Não é? Não é? é. Só perdeu o tempo. É. Essas fórmulas, assim, não... Mas tu nunca foi essa pessoa de, de ficar enrolando... De ficar, De ficar... Ai, não, um... vou esperar aqui, ver qual ah, é. Ah, lá né? atrás, sim, né? Porque a gente lê aquelas revistas... Nova, revista nova, revista, sei lá... Pra mulheres, assim, que sem. Sempre...